Olá tudo bem vamos falar hoje sobre como imprimir imagens de satélite a partir do Google Earth ok vamos lá é, nem sempre o mapa que a gente utiliza imprime gera ou adquire né leva a campo é, tem todas as vai ter todas as as, as informações que você precisa para fazer seu deslocamento para concluir seu objetivo para você navegar corretamente ele nem sempre vai trazer informações atualizadas sobre o, o relevo e sobre a vegetação né? então às vezes é necessário a gente imprimir o, uma imagem de satélite da sua trilha, daquela região e levar a campo para ser um instrumento é, adicional da, do seu trabalho né? lembrando sempre que as imagens de satélite são é, impressas, elas devem ser usadas como suplemento do seu mapa principal né? não deve ser o seu mapa primário deve ser apenas um suplemento, um auxiliar na sua proposta, na sua navegação, no seu trabalho, em campo, ok, então, mas como é que a gente faz isso, primeiro, você vai precisar ter o Google Earth, certo, abrindo o Google Earth, você vai é, trabalhar a sua trilha, você vai editar, você vai desenhar, você vai é, criar suas as informações, vai fazer seu planejamento, depois que a sua trilha já estiver pronta, você vai, é importante que você desabilite a camada terreno, para não causar nenhuma deformação no mapa impresso. E você vai é, redefinir a inclinação e bússola do seu Google Earth para deixar chapado, para deixar a imagem é, certinha. Em seguida, você vai imprimir ok impressão e aí ele vai te dar algumas opções de impressão para você habilitar ou desabilitar as camadas de título legenda escala bússola vai te permitir você é, ordenar essas informações colocar informações é, de legenda de título como estou fazendo aqui você vai poder editar para editar é só dar um clique em cima dela, marcar o que você quer ver, o que você não quer ver uh, colocar a escala onde você quiser está vendo como estou fazendo aqui colocar a bússola com, aonde o ao sentido do norte, né? a, a rosa dos ventos aonde você quiser a nomenclatura do google no cantinho da página onde você quiser e aí você vai é, escolher a tua impressora. No meu caso aqui eu vou escolher meu PDF creator que eu vou imprimir em PDF. Se eu não tenho é, uma impressora, é, se eu for imprimir em A4 minha impressora imprimir em A4, né, então, eu posso usar a configuração para impressão em A4. Vou colocar aqui em A4. dessa imagem na minha impressora mas se eu quero imprimir maior do que a 4 e aí minha impressora só vai até a 4 então é necessário eu gerar um arquivo do tamanho que eu que eu desejar então eu vou colocar aqui um A2 por exemplo e aí eu vou precisar então gerar um pdf desse A2 dessa impressão para levar em algum birô para mandar em algum birô de impressão né? em alguma empresa de impressão, alguma mini gráfica né, que tenha máquinas que imprimam em A2, em A1, em A0 né, da forma que eu escolher, colorida, laser né, papel laminado, não, plastificar, poder plastificar ou não, etc depende de, do resultado que eu quero é, nessa simulação aqui eu quero um papel A2, então eu vou gerar um pdf é, dessa imagem e esse PDF eu vou levar no Biro para ser impresso no papel A2. Se eu gerar o, o, a impressão em A4 e querer imprimir em A2, é, eu vou ter deformação na impressão. Na hora que eu imprimir essa imagem ela vai ficar deformada. Okay? Então é importante que você sempre gere uh, o arquivo no papel que você for, exatamente no papel que você for imprimir. Para não, não ter distorção, para não ter deformação. Então continuando já cliquei em, em, em imprimir habilitou a tela de impressão já selecionei minha impressora já selecionei o tamanho do papel já selecionei a qualidade do papel né? é, eu posso abrir a impressora e, e, e ativar mais informações sobre tipo de impressão né? papel é, caracteres Postscript, etc. E só clicar em salvar. Dependendo da quantidade de informações, pode demorar um pouquinho. E depois que terminar a a, a, a de gerar o arquivo, vou lá no arquivo, abro ele para ver se está tudo ok. Confiro. Nas propriedades do arquivo, o tamanho do papel, que é 59 por 42, é exatamente o, o, o A2. E agora é só levar para o Biro e imprimir. Viu como é fácil? Não tem segredo fazer impressão de imagens de satélite através do Google Earth. Até o próximo vídeo.